o comandante supremo das forças armadas da república que é o presidente da república hoje a presidente da república pode ordenar ou pessoa por ele delegada também já mencionada pelo major brigadeiro a destruição da aeronave relembro a todos o que disse no início não estou a falar como cidadão mas com professor de direito constitucional será constitucional a providência que o Congresso Nacional tomou através desta lei, que introduziu alteração resultante no artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica, nós não temos hoje uma resposta consolidada. E digo por quê. Os diplomas legais ordinários e complementares, as leis ordinárias e complementares do nosso ordenamento jurídico, são presumivelmente constitucionais, por manifesto. Nós não vamos presumir que o Congresso Nacional se prontifica a editar leis inconstitucionais, mas sim leis constitucionais. Então há uma presunção de constitucionalidade de tudo aquilo que emana do Parlamento Nacional. Esta presunção de constitucionalidade é uma presunção que a ciência do direito denomina de presunção relativa, ou iuristantum, relativa porque admite prova em contrário. Então é possível comprovar que esta providência legislativa do Congresso Nacional viola o texto constitucional. Ora, para isso, nós, no nosso sistema constitucional, adotamos um modelo de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos do poder público. E o artigo 102 da Constituição da República, ao fixar as competências originárias, recursais ordinárias e recursais extraordinárias do Supremo Tribunal Federal, fixa como primeira competência originária, ou seja, competência que nasce e morre no próprio Supremo Tribunal Federal, a de processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais ou estaduais, bem como as ações declaratórias de constitucionalidade das leis e atos normativos federais. O que sucede? Uma vez proposta uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal, a excelsa Corte da República... Julga e decide. Decidindo pela inconstitucionalidade, em regra, pronuncia-se a nulidade da norma. Pronuncia-se a nulidade da norma. Reconhece-se que essa norma é inválida, porque ofende o parâmetro de validade maior que é o texto constitucional. Mas, do contrário, quando o Supremo Tribunal Federal Indefere o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, na mesma direção, mas no sentido contrário, o tribunal diz que a norma é constitucional e com isso promove a chamada conversão da natureza da presunção de constitucionalidade. Converte a presunção relativa em presunção absoluta converte a presunção iuris tantum em presunção iuris et de iuri. E, com isso, nós passamos a ter a chancela decisiva, a certeza de constitucionalidade. E, a partir dali, todos os órgãos do Poder Judiciário Brasileiro, estaduais e federais, tribunais superiores, regionais e estaduais, juízos de primeira instância e as três esferas da administração pública, federal, estadual e municipal, vêm-se vinculadas à decisão do Supremo Tribunal. Não tivemos isso em relação à Lei 9.614. Não houve esta provocação para o controle concentrado, abstrato de constitucionalidade. Então, hoje, na técnica de interpretação constitucional, deve-se dizer, presume-se constitucional a norma, porque ela não foi declarada inconstitucional, mas a presunção de constitucionalidade de hoje é relativa, não absoluta. Agora há pouco também tinha a oportunidade de conversar com o major Brigadeiro Batista Júnior e dizia que este não é um problema do Brasil restrito à Lei 9.614. Nós temos problemas da mesma monta, da mesma feita, com inúmeros outros diplomas legais. Sim, até porque o Poder Judiciário rege-se por dois princípios. O princípio da inércia jurisdicional, ou seja, só decide se chamado a decidir, não pode decidir de ofício. Mas também da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou seja, uma vez chamado a decidir, não pode deixar de fazer. Logo, o Supremo Tribunal Federal não pode, exponte própria, por vontade própria, por sobre a mesa a Lei 9614 e discuti-la. Trata-se de um órgão do Poder Judiciário, ainda que órgão de cúpula do Poder Judiciário da Nação. Eu dou o exemplo de outros casos. Um deles é da absoluta familiaridade e conhecimento dos insignes oficiais presentes neste auditório. O Tratado de Roma de 1998 que foi ratificado pelo Brasil e que introduz o Tribunal Penal Internacional Permanente. Eu me refiro aqui à chamada Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas para instituir um Tribunal Penal Internacional Permanente. O Brasil ratificou. Ratificou até porque, desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tem sido um defensor da instituição dos organismos internacionais de pacificação e solução de controvérsias. O Brasil não teria como deixar de ratificar a Conferência de Roma. Mas o Tratado de Roma traz uma cláusula que determina o seguinte. A pena máxima a ser aplicada pelo Tribunal Penal Internacional Permanente será a pena de prisão perpétua. Indago a vossas excelências. É constitucional o tratado? O artigo 5º da Constituição Brasileira diz, as expressas no inciso 47, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada e de prisão perpétua. Mas o tratado está em voga no Brasil. Por quê? Por conta de uma presunção relativa de constitucionalidade. Quer-me parecer, seria leviano de minha parte se eu fizesse uma afirmação, quer-me apenas parecer que o Brasil, quando ratificou o tratado, Viu-se diante de um problema. Se não o fizesse, soaria extremamente incômodo perante as relações internacionais que o Brasil negasse a implantação de um Tribunal Penal Internacional, símbolo de uma justiça universal. Por outro lado, se o fizesse, incorporaria uma norma internacional inconstitucional à luz do nosso sistema. Parece que a decisão do Congresso Brasileiro foi a de incorporar. Talvez confiante que a nossa tradição pacífica fará que tão cedo um brasileiro não seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional, mas se for, e se for condenado à pena de prisão perpétua, o que fará o Brasil? Denunciará o tratado? Então nós temos esses problemas técnico-normativos, interpretativos, com outros diplomas legais, além da Lei 9.614 é que, à luz das regras de interpretação constitucional, essa lei parece inconstitucional. Primeiro porque o artigo 5º da Carta da República preceitua o direito à vida. Segundo porque este mesmo artigo estabelece um princípio fundante de cláusula pétrea no nosso modelo, que é o princípio da presunção de inocência, ou seja, ninguém será considerado culpado senão com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Há uma cláusula no direito constitucional brasileiro que é a cláusula de reserva de jurisdição una, ou seja, no país, no nosso país, toda a jurisdição comete-se ao Poder Judiciário. Além disso, a Constituição fixa um princípio que nós herdamos da jurisprudência norte-americana e que introduzimos como cláusula pétrea no artigo 5º, que é o princípio do Due process of law, o princípio do devido processo legal, que fixa que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal. Fixa ainda o texto constitucional que ninguém no devido processo legal será privado de ampla defesa e contraditório, tendo a oportunidade de manifestar sua defesa em juízo, ao que se indaga, diante de todo esse arsenal normativo protetivo do indivíduo, é possível a execução do disparo de destruição sobre uma aeronave que está sendo comandada por um ser humano, ainda que um criminoso, ainda que um meliante, ainda que uma pessoa de alta nocividade ao interesse nacional, mas um ser humano. Será que? que à luz de nossa Constituição podemos destruir essa aeronave e comprometer a essência visceral do bem jurídico maior tutelado pela ordem pátria que é a vida? Esta é uma indagação importante. Esta é uma indagação importante. Claro que os nossos corações, a essa altura, querem reagir de outra forma. Alguém aqui deve pensar, mas o que este professor está falando? Eu, um oficial da Força Aérea, tenho que proteger a minha pátria Há um perigo absoluto sob minha pátria e há uma ordenação legal e eu estarei no cumprimento de uma ordem superior emanada do chefe do Poder Executivo, do Presidente da República, como eu estarei a contrariar a Constituição? Mas vejam, esse é um problema que vem do nosso sentimento, um problema in À luz da interpretação da norma superior de regência, que é a norma constitucional, que está acima de todos nós, entendam, senhores. Falo como professor de direito constitucional, em absoluta suspeição pela minha matéria, mas a norma constitucional está acima dos três poderes. Está acima do poder legislativo, está acima do poder executivo, está acima do poder judiciário, está acima do presidente da República. Porque quem cria o Estado Nacional, funda ou refunda o Estado Nacional, é o poder constituinte. E a norma constitucional é que rege tudo isso. Qualquer coisa estabelecida por decreto, lei, regulamento, instrução normativa, portaria circular, lá na origem, tem que estar de acordo com a Constituição. Então, comentava com sua excelência o major Brigadeiro Batista Júnior, numa proveitosa conversa para mim, na qual extraí várias informações importantes sobre a realidade prática do funcionamento do sistema, dizia a sua excelência, quando tratamos da Lei 9.614, tratamos com uma certa paixão. Mas me parece que o resultado não está na interpretação da Lei 9.614. Parece até que há uma certa desnecessidade de avaliá-la à luz da Constituição. Porque, em verdade, qualquer providência de disparo de destruição. Tem que ser executada não à luz da Lei 9614, mas à luz das normas de regência do direito penal brasileiro. E aqui eu estou diante de uma eminente professora de direito penal, a professora Mônica, que me corrigirá se estiver errado, mas o direito penal brasileiro fixa na parte geral do Código Penal, instituído pelo Decreto 2848, em 1940 sob a lavra do presidente Getúlio Dornelles Vargas, código vigente ainda, recepcionado pela Constituição de 88, o Código Penal preceitua que o crime é fato típico, ilícito e culpável. No velho conceito do velho professor Basileu Garcia, o crime não é só o fato típico, é o fato típico que também se vê ilícito, porque matar alguém Pode ser crime, pode não ser. Quem mata em legítima defesa age de modo típico. A conduta está adequada ao tipo penal, matar alguém. Mas não necessariamente essa ação é uma ação delituosa, porque a legítima defesa se constitui na condição de uma excludente da ilicitude, ao lado do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Mas matar alguém sem a excludente de licitude, sem excludente de culpabilidade também, certamente é crime de homicídio. Doloso ou culposo, dependendo da hipótese. No caso aqui, doloso. Então veja, será que é a Lei 9.614 que resolve a controvérsia que nos acomete agora nesta dúvida de saber se é lícito ou não, à luz da Constituição, o disparo de destruição? Me parece que não. Me parece que o fundamento da execuibilidade da juridicidade ou da não juridicidade reside na interpretação da norma jurídico-penal. Aquele piloto, comandante daquela aeronave, da qual partirá o disparo de destruição da outra aeronave, ele estará sob a custódia de uma excludente de licitude? O que é o estrito cumprimento do dever legal? O estrito cumprimento do dever legal não é qualquer coisa. Certamente, se um soldado da Força Aérea Brasileira receber a ordem de um tenente da Força Aérea Brasileira de executar um homicídio aqui na frente injustificado e ele cumprir a ordem, ele não estará sob o manto da excludente, por manifesto. Todos têm o dever de discernir as coisas, saber o que é lícito e ilícito. Mas quando um piloto numa aeronave, num supertucano, numa outra aeronave de interceptação e ataque da Força Aérea, recebe o comando proveniente do Condabra ou da Presidência da República, no sentido de disparar, será que naquele momento aquele disparo estará cobertado pela excludente? E aí me parece que, senhoras e senhores, este é um problema muito ligado ao fato e à prova, mais do que ao direito. O que é uma resposta muito fácil de ser dada pelo palestrante. Eu estou aqui numa posição cômoda e digo isso. Difícil é decidir isso em 15 segundos. Mas é preciso estabelecer estándares de interpretação, padrões de interpretação, para se saber. Creio que, se aquela aeronave... E não é propriamente o espírito da Lei 9614 e do decreto regulamentar, que se referem mais ao tráfico ilícito de entorpecentes. Se aquela aeronave está na iminência da causação de um mal maior, como mencionou Sua Excelência o Major Brigadeiro, em relação a jogos internacionais realizados no Brasil, o Maracanã ocupado por 80 mil pessoas, um estádio de futebol, uma universidade repleta de estudantes, nesse juízo de ponderação, que é um juízo difícil de fazer, parece que a cobertura da excludente de ilicitude estaria presente. Ora, entre deixar que um piloto sobreviva e comprometer 200 mil vidas, Qualquer ser humano vai optar pelo comprometimento da vida daquele piloto, não das 200 mil? Naturalisticamente já se chega a esse resultado, mas será que simplesmente a ciência de que aquela aeronave que está sobrevoando o estado do Amazonas carrega 200 quilos de substância psicotrópica, mas se cair, cairá sobre a floresta amazônica? E aquela aeronave não obedeceu aos comandos de interceptação. Todos os quesitos anteriores foram cumpridos. Será que a Constituição agasalha o tiro de destruição? Neste caso, me parece que não. Vejam, eu estou falando como analista do direito constitucional. Me parece que todos os meios terão que ser empregados de sorte a se preservar aquela vida. Por quê? Nós temos visto que, de um modo geral, a experiência internacional em lei de abate tem atingido pessoas que estavam na prática de atos ilícitos, não tenho dúvida. Mas indago-se aquele piloto não pode estar sob uma elementar de coação irresistível, uma ameaça sobre seus familiares que estão no Peru ou na Bolívia. E se ele não decolar aquela aeronave, seus familiares sofrerão alguma exação porque o crime atua da pior forma possível da forma mais egoística, mais individualista, mais divorciada dos princípios que nos informam, que nos norteiam? Será que aquele piloto não traz na sua aeronave uma criança como elemento também de pressão sobre o executor do tiro de destruição? E houve um caso mencionado pelo Major Brigadeiro, no Peru, que levou o Congresso peruano à revogação da Lei do Tiro de Destruição naquele país por conta de um erro cometido na execução. É preocupante. Mas, como eu disse no início, senhores, eu não estou emitindo opinião de cidadão. Eu estou falando na condição de professor, na condição de um analista do direito constitucional. E, neste auditório, ninguém está numa posição mais confortável do que eu porque não sou eu que terei que disparar nenhum tiro de destruição sob ordem do Presidente da República. É fácil dizer, difícil cumprir, entendo isso. Mas fui chamado aqui, tão somente para trazer alguns elementos, algumas considerações doutrinárias, jurídico-constitucionais, de análise jurisprudencial, para dizer o que veio a ser a Lei 9.614. Minha recomendação como jurista é de que a cautela seja a cautela máxima. Que a execução de um disparo dessa ordem não venha agasalhado pelas disposições normativas da Lei 9.614, mas que venha agasalhado pela interpretação do direito penal. Que se raciocine naquele momento se há uma elementar excludente de ilicitude que arrazoe a execução daquela providência se o estado de necessidade está presente, se a legítima defesa está presente, aquela aeronave invasora pode conter também algum elemento nocivo à própria aeronave interceptadora. Aquela aeronave invasora pode estar a comprometer alguma cidade que esteja a sobrevoar. Portanto, nesse sentido, a providência. Quanto ao pronunciamento jurisprudencial da nossa Suprema Corte da República e só a Suprema Corte da República, só os 11 ministros do Supremo Tribunal é que tem autoridade constituída para dizer definitivamente no controle concentrado abstrato de constitucionalidade se a lei é constitucional ou não, até que isso chegue, nós estaremos, queiram compreender, sob o manto de uma presunção relativa, não sob o manto de uma presunção absoluta de constitucionalidade de mais disso, eminente presidente, professor Eurico Figueiredo, senhoras e senhores, eu quero deixar o meu mais sincero, e é sincero mesmo, o mais sincero agradecimento pela oportunidade de comparecer ao Clube Militar, como bem dito agora há pouco, a Casa da República, esta instituição que é uma instituição histórica no nosso país, que tem dado grande contribuição à nação, dizer que tive a oportunidade de ser conferencista na Escola de Comando Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, vinculada à Universidade da Força Aérea, por três anos, e sempre me alentei profundamente no diálogo com os oficiais das forças. Já palestrei na Escola de Guerra Naval, aqui no Clube Militar, sinto-me muito bem, porque há evocações de doutrina. Os eminentes oficiais aqui presentes vêm naturalmente de uma doutrina de formação na Força Aérea e são responsáveis pela defesa nacional. É quem tem a arma na mão para providenciar a defesa da pátria. E essas pessoas, naturalmente, têm um afã de soluções, não de meros questionamentos e tergiversações. Mas o diálogo com a academia é sempre um diálogo muito rico. Eu aprendo muito ao dialogar com as Forças Armadas. Espero que a academia esteja a contribuir especialmente neste seminário à Universidade Federal Fluminense, com algumas de nossas reflexões. Porque, no final das contas, senhoras e senhores, somos todos um só. A pátria é uma só, a soberania é uma só, a Constituição brasileira é una, esta é uma só. Tenho certeza, sem exceção neste auditório, somos todos muito patriotas, amamos a pátria e amamos a nossa Constituição, que é o nosso símbolo maior. E temos é que progredir. Esses diálogos não servem como elemento de confrontação interinstitucional, jamais. Servem como elemento de colaboração e de experimentação. Aprende-se na vida é ouvindo o próximo, reproduzindo os acertos, evitando os erros. Esse diálogo, para mim, pelo menos, é um diálogo profundamente profícuo. Eu saio sempre daqui mais engrandecido. E fico às ordens para eventuais questionamentos, impugnações, esclarecimentos se façam necessários. Meu agradecimento a todas, meu agradecimento a todos, minhas saudações aos alunos da minha querida Universidade Federal Fluminense e meu agradecimento também à sua Excelência Major Brigadeiro, que me deu a honra de, com ele, estar nesta mesa de debates de hoje. Muito obrigado a todos. Boa tarde.